Estimadas internautas, iniciando agora mais um programa patrocinado pela Vega Produtora, sob a produção de César Felizbino. Iniciamos hoje um trabalho dando desenvolvimento a, a, a esse curso de assuntos que vimos trazendo, né? De, a, a, a, em cada sessão, em cada em cada oportunidade, nós hoje trouxemos o domínio do eco. Por aí, por quê? Justamente porque ele está muito ligado a uma questão relacionada à consciência do ser humano, no seu aspecto intrínseco de desenvolvimento. Nós temos, é, quando falamos ou quando buscando autoconhecimento, quatro aspectos fundamentais que podemos relevar. Primeiro, muita coisa que eu conheço, que, que eu tenho um conhecimento da minha própria consciência, ou, outros não conhecem. Outras, muitas coisas que eu desconheço de mim próprio, e outros conhecem. Há também aqueles aspectos da minha natureza que nem eu e nem os outros conhecem. E há outros aspectos que tanto eu quanto o próximo, ou outra pessoa, outras pessoas conhecem. Então, isso mostra como é complexa a questão do desenvolvimento da consciência humana por pelas por todas essas variantes de apresentação né que nós dispomos, e procuramos, muitas vezes, desejamos, né, naturalmente, o chamado domínio da vida. Entretanto, o domínio da vida, ele depende do domínio do ego. Quando falamos desse ego, nós estamos mais nos reportando, como já falamos da estrutura mental em, em oportunidades anteriores, falando da consciência objetiva, com sua fase subjetiva e o subconsciente, nós consideramos assim, o nosso subconsciente seria o nosso eu interior, a nossa consciência divina, aquela que trabalha é, diuturnamente, sem, quando, no, quando nós não interferimos né, no seu processo. Do contrário, ela, ela pode ser uma, uma alentadora e uma alavancadora de bons propósitos, ou nós podemos infringir as leis através da nossa consciência egoica, objetiva, e atrapalhar o desenvolvimento da nossa mente interior onde vêm os grandes conflitos, os grandes problemas, e as chamadas doenças psicossomáticas. Então hoje já é reconhecido, né, dentro do campo da psicologia. Antigamente era pelos sábios, mas hoje a psicologia, a medicina, a psiquiatria reconhecem, né, como a, a psicossomatização e a maioria das doenças elas têm um fundo emocional, psíquico, que vão refletir sobre o nosso corpo físico. Então nessas na, na questão das grandes tradições também, nós entendemos que, que fazem referência ao ego, nós temos uma necessidade muitas vezes de controlá-lo, de sublimá-lo, e até por vezes de silenciá-lo, para que possamos auscultar a voz interior da nossa consciência. Porque quando nós seguimos um caminho da voz interior, a, a intuição, como já falamos em programas anteriores, ela tem o poder de você ver dentro de uma visão, mais espiritualizada, mais, é, digamos assim, mais, de uma conotação mais ampla dentro de um processo de busca de uma verdade, de uma sabedoria. Quando a gente usa somente o intelecto ou a consciência racional, às vezes nos tornamos muito impulsivos e mais sujeitos a erros. Portanto, a intuição e a razão devem estar sempre se complementando no processo dessa criação mental e das buscas das verdades. E esse domínio do ego, quando nós, o ego ele tem a, a, aquela questão que nós chamamos assim, ele advém da palavra é, ego ou pessoa, pessoa quer dizer, advém da palavra grega persona. Todos nós assumimos a chamada persona. E no teatro grego, eles falam da persona como a máscara que o ator usa. Então essa máscara que nós, vamos desenvolvendo através, desde a infância, por todos os ciclos da vida, né, de sete em sete anos temos mudanças significativas na nossa vida, porque fomos criança, né, tornamos-nos adolescentes, jovens, adultos, e passamos para uma fase idosa e assim nós caminhamos dentro de ciclos, de passagens propriamente, onde o nosso ego, esse ego vai se desenvolvendo, e se ele não for bem educado, não estiver bem estruturado, ele passa a desenvolver aquilo que chama-se egocentrismo, uma personalidade egóica. E essa persona, essas máscaras que nós assumimos, elas são provisórias e elas se revestem de uma individualidade muitas vezes não tão adequada quanto, quanto deveria ser. Então, aquela história, é preciso que nós vivamos de uma forma mais coerente com a nossa consciência divina e espiritual, porque a nossa alma, que está se expressando através do nosso corpo, ela precisa ter um liame é, de fidelidade e de fidedignidade para que realmente essa essa transparência de uma aura mais positiva, mais criativa, de uma consciência maior, possa se desenvolver. Afinal, o sentido da vida é evolução. Então, através do domínio da égua, da, do ego as suas, em suas expressões mais negativas o ego começa a dar lugar a defeitos como o, como o egoísmo o orgulho e sentimentos irracíveis e negativos a ira podemos considerar assim os chamados sete pecados capitais eles, é, é, eles, são, eles são muito aliciadores do nosso ego pela porque são assim como se diria facilitadores de uma expressão aparentemente mais satisfatória. Então, o indivíduo, muitas vezes, quando ele tem essa personalidade egóica muito acentuada, tudo que ele vai falar na vida ou na expressão com o próximo, ele enfatiza muito a palavra eu, porque eu faço, eu fiz, eu sou, eu, eu, enfim. O ego está muito acentuado numa característica de uma personalidade egóica, egocêntrica, então, isso aí favorece o desenvolvimento dos sete pecados capitais, ao passo que a espiritualidade favorece o desenvolvimento das sete virtudes cardeais. Né? Amor, humildade, bondade, caridade, justiça, enfim. É, é um outro aspecto do nosso ser que nós podemos considerar e que vão nos ajudar a trilhar a vida de uma maneira mais harmoniosa, mais satisfatória, onde estaremos mais bem integrados e servindo propriamente àquela missão que viemos cumprir, quando, de fato, através de, um, de sentimentos né, pautados nessas virtudes cardeais, nós passamos a nos expressar. Agora, para bem compreender a natureza do ego exterior, ego exterior, nós estamos falando, podemos dizer assim que o ego poderia se referir também ao interior, o ego interior, ou eu interior, ou o ego, palavra grega, exterior, falando dessa, desse aspecto extrínseco da nossa personalidade, dessa consciência objetiva, mais, mais egoica se nós não a controlarmos, se nós a sublimarmos, ela será um instrumento muito útil para que a nossa alma, propriamente, se expresse né, através dessa personalidade, que ela poderá ser marcante em termos de desenvolvimento, de crescimento e de evolução e de um serviço à humanidade. Então, para bem compreendermos essa natureza do ego, é, exterior, objetivo, é muito útil observar o que, se, o que ocorre na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque ela está atrelado à atividade de vigília e a estados cerebrais de consciência. Agora, quando nós entramos num processo de aspirações mais elevadas, através da reflexão, de uma meditação mais profunda, através da oração e do serviço é, do serviço abnegado, do serviço ao próximo, de um trabalho que nós desenvolvemos com o coração, é obviamente, a, a, a gente consegue sublimar este, um pouco este ego este externo. E nessas experiências, experiências noéticas, espirituais, de êxtase místico e de elevação, quando nós estamos em comunhão cósmica, é evidentemente que nós favorecemos vou dizer, o despertar de uma consciência interior, que vai nos ajudar, que vai nos propiciar a trazer, a alcançarmos mais tranquilidade e paz de consciência. Jesus já dizia, né, sobre o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então podemos desenvolver dentro de nós um inferno um, ou uma condição celestial. O reino dos céus é, é justamente isso aí. É, depende muito do nosso livre arbítrio. Se Deus nos deu o livre arbítrio foi para nos conceder esta oportunidade de nós o exercitarmos no sentido do equilíbrio e da paz interior e com reflexões, trazer, conseguirmos, digamos assim, trilhar melhor o caminho da nossa vida. Então, precisamos é, pensar que desde criança, a criança, por exemplo, é muito alimentado o ego nela. Né? Então, a, o ego surge na infância e muitas vezes os próprios pais com uma educação muito permissiva ou muito mal orientada, mal conduzida, se for muito permissiva ou muito restritiva, não vão fazer bem à criança. É, evidentemente, o ser humano se desenvolve muitas vezes é, repetindo o padrão ou o modelo estabelecido pelos próprios pais. Então, olha na educação, tanto dos pais quanto dos professores, a importância né, de você atentar para esses aspectos de que é, é, sublimando o, o ego, ou utilizando o ego de uma maneira assim, bastante, é, como se diria, é, com equanimidade, com igualdade, com considerando sempre o próximo também como parte de você mesmo, porque quando todos estão bem numa sociedade gregária como é a nossa, nós também ficamos bem. É, feliz daquele que, que gosta da felicidade dos outros, porque é, é como um espelho, o outro é um espelho para nós. Então, se estiver bem, esse espelho estiver limpo, tranquilo, é, nós isso vai se refletir sobre nós, como nós, quando estamos muito bem, também passamos isso através da nossa aura, que já falamos é, em programas anteriores, é, passamos esse estado de consciência para o próximo. Então, é importante né, a gente ter esse autocontrole, esse domínio do ego, através de de filmes, literatura, da prece, da oração, da meditação, enfim, precisamos domesticar-nos, né, nesse sentido de que o nosso, a nossa, como é que se diz, os nossos direitos, né, eles acabam na medida em que começam os direitos do próximo também. Então, precisamos viver dentro de um processo de, de visualização de uma grande tolerância, porque na medida em que nós exercitarmos a tolerância, nós vamos essa, essa, é, começar a educar o nosso próprio ego. Então, o, o domínio do ego é uma questão que ele se caracteriza, inclusive, por uma, visual, visual, é, uma visão dualista. É, eu, eu amo, eu não amo, eu sei, eu não sei, eu quero, eu não quero, isso é verdadeiro, isso é falso, porque justamente ele é gerador de uma insegurança quando mal conduzido. Quando bem conduzido, o ego, através de, como nós falamos, dessa contemplação interna, deixando que o processo intuitivo nos traga traga as respostas e os caminhos, nós nos tornamos muito mais humanos, muito melhores e não tão egóicos no processo da nossa vida, tanto tanto familiar como social, né, no aspecto gregário. Agora, então a, a, a espiritualidade, através de movimentos, de religiões, da literatura, de bons filmes, enfim, de tudo aquilo que nos influencia de uma maneira mais construtiva e educativa, que nos faz é, repensar os processos criadores da mente, nos levam, evidentemente, a bons resultados e ao próprio domínio dessa condição é, egóica, que em muitos ela se torna excêntrica e egocêntrica. Então, muito desenvolvida, é tudo, tudo nesse aspecto é, precisa de um equilíbrio. Né? Nós precisamos, nós somos os grandes artífices da nossa saúde, tanto física, psíquica, quanto espiritual. Então, nós temos que é, nos controlar, nos equilibrar, e nós precisamos fazer com que essas fases da nossa, do nosso despertar né? e da, da nossa evolução na trajetória da vida esteja muito bem equilibrada. Quando nós fazemos isso, então nós alcançamos a, chama, a chamada paz interior e ah, o equilíbrio necessário para sermos assim pessoas saudáveis né, dentro de um, de um contexto existencial e, e é, controlando o, os, os chamados mecanismos do ego, que nós podemos observá-lo muito na vida cotidiana. Né? E, na verdade, como nós já falamos, é a mente, o intelecto, que acha que há uma separação entre nós e o mundo, quando na verdade, como seres gregários que somos, as nossas necessidades nos unem de, nos unem de uma maneira, como se diria assim, é, de uma maneira que, que é impossível você deixar a convivência, porque a todo momento você precisa do próximo, seja no sentido de, de um de um auto de uma de um, como diria, um sentido de uma ajuda de um auxílio de um apoio né? então você precisa do médico você precisa do dentista você precisa do padeiro você precisa do lixeiro você precisa de todos todos são importantes dentro desse contexto e nós não podemos como uma ilha nos isolarmos nós temos que viver dentro de um processo é, gregário de comunhão com toda a humanidade por isso que se as pessoas estão bem e estão em bom equilíbrio e são pessoas assim que se doam, como os grandes líderes mundiais que independentemente de de um autocontrole pessoal eles se dedicavam à humanidade nós observamos assim que na cultura oriental o ser humano ele se ele coloca-se em segundo plano e na cultura e, e, e, ele coloca em segundo plano, pré, como se diz assim, privilegiando a, a própria sociedade. Então, ele acha que a, o grupal é mais importante do que o individual. Na sociedade ocidental, essa situação está invertida. Prestigia-se a pessoa, ela, como se diria, foca muito o lado individual, às vezes em detrimento do lado social, do lado gregário dos outros. Então pensa-se assim a consciência é egoica ah eu estando bem os outros é problema deles e não é né é como aquele aquele aquele velho barco afundando né e o sujeito não mas o buraco é do lado deles mas o barco vai afundar e todos iremos é só sobrar né e não vai não vai haver é, como se diria ninguém vai se salvar então é preciso que as pessoas contemporizem entendam que dentro desse processo cósmico a cultura oriental e ocidental, elas podem estar em permanente, é, em permanente, como se diria assim, amálgama, né? Unidas. Por quê? Tanto faz se eu realmente tiver a consciência de que eu não devo desenvolver o egocentrismo e sim o altruísmo, eu vou como um indivíduo ser o reflexo, vou refletir dentro da sociedade. Se todos pensarem dessa forma, então a sociedade se sentirá fortalecida. Lá se a sociedade estiver, está fortalecida com esse pensamento, o indivíduo se, se coloca em segundo plano e prioriza a sociedade como um, um exemplo né, de saúde, se a sociedade está saudável é porque o indivíduo também está saudável. Então pode ser, como se diz assim, independentemente dessa situação, dessa visão focada tanto do Oriente quanto do Ocidente, ambas podem casar perfeitamente, desde que em cada em cada pessoa que é um, um, uma uma célula máter da sociedade ela estando bem vai consequentemente propiciar uma sociedade saudável e que também dentro de, de que girar dentro de uma equanimidade de um equilíbrio de uma tolerância porque a tolerância entre todos entre todas as virtudes ela é também fundamental para que haja respeito ao próximo e... O próprio, a própria sublimação né, da minha posição egoica Que eu não seja só eu o dono da verdade, nem poderia ser. Há muitas verdades e todos tudo aquilo que nós ouvimos dentro de, um, de uma visão de contemplativa, de ponderação, de reflexão né, para um posterior processo de meditação, tudo isso estará ajudando. Então pensemos sobre isso, porque os temas que a gente traz todos encadeados dentro, desde o princípio que começamos falando da sugestão, né? a sugestão como um poderoso recurso da mente, um comando sutil que você dá ao subconsciente para você estabelecer as regras e as normas de que o teu subconsciente esteja sob o teu domínio dentro de uma visão e de uma perspicácia é, equilibrada e depois a intuição, ouvir o eu interior, né? o, o o poder da intuição, o intuir, ver por dentro, quer dizer, o insight, a luz divina. Então tudo isso é, são conselhos que a gente vê nos líderes mundiais, nos grandes avatares, as grandes pessoas que se dedicam a essas causas idealísticas e que se superam nesse aspecto, porque se sobrepõem é, num sentido assim de levar a sua consciência plena né, sem caracterizar o seu ego dentro de uma impessoalidade fazendo trabalhos maravilhosos muitos eh, se dedicam e dão a sua própria vida por causas superiores então para superar o egocentrismo que é uma nós precisamos de uma via de síntese e entre os interesses do ser humano e da sociedade esses interesses devem estar baseados em uma tríade e que tríade é essa seria assim o amor o conhecimento e a ação amor conhecimento e ação vão levar então vão nos levar a progressos dentro desse processo evolutivo de crescimento eh, adequado da nossa da expressão da nossa do nosso ser humano da nossa personalidade adequadamente construindo e elevando nos elevando a um patamar de vida melhor e se todos pensarem e realmente sublimarem o seu ego nós vamos trabalhar de uma maneira muito mais unida e muito mais capaz né, de vencermos através da, da própria senda evolutiva da nossa existência. Então, Augusto Conte, no positivismo, ele também, reforçando essa questão de amor, conhecimento e ação, ele falava, isso até é bastante maçônico, né? amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Essa tríade né, é que realmente vai nos levar a um estado de dominação e sublimação do nosso ego. E no silêncio e na impessoalidade, grandes ícones da humanidade, como nós já falamos, desenvolveram esse trabalho humanitário, sublime, filantrópico, de união e de, de elevar e alavancar a humanidade para patamares superiores na último trabalho que na última gravação que nós fizemos nós falamos sobre a expansão da consciência ou seja a consciência cósmica falamos de alguns avatares como Paulo Moisés Maomé São Francisco de Assis né São Paulo o Apóstolo Jesus né? Jesus o Cristo Buda é, Maomé enfim esses grandes avatares que e todos eles sempre enfatizaram que você para se realmente se tornar a imagem e semelhança do Criador né, que é tão boníssimo tão grande, tão, tão, tão, grande, tão grande na sua expressão infinita você precisa trabalhar para em comunhão com esse sentimento de desapego de tolerância, de humildade de bondade e, enfim, exercendo o, as sete virtudes cardeais, você praticamente vai dominando essa parte egoica, esse egocentrismo e vai vendo no próximo uh, o teu irmão verdadeiro. Né? Então você não é um irmão com sanguíneo, mas é um irmão fraterno, porque todos provimos da mesma fonte divina. Então o ser humano ele, eh, se diferencia muito pouco um do outro. Né? Pode ser pela raça, etc. Mas no fundo a, a alma é a mesma, a consciência é a mesma, apenas ela é é orientada ou trabalhada de forma a se direcionar para aspectos, mas posso dizer é o ser humano, seja igual raça for, né? é, amarelo, branco, negro, enfim, não é isso, é isso aí, é isso, só nos distingue em termos de manifestação externa, porque a alma vibra no mesmo diapasão, a consciência psíquica ela vibra também num diapasão muito superior, espiritual e imaterial. Então, vamos dizer assim, a alma não tem cor. Né? E a expressão psíquica da alma, através de um corpo físico, é que deve, digamos assim, denotar essa grandeza da obra de Deus para que todos vivam, de fato, como irmãos. E aí nada faltará para ninguém, porque você verá no próximo você mesmo. Uma outra situação, então, que nós é, veremos é que, muito importante na vida, é aquilo que chamamos de aceitação. Tem uma, uma, uma, uma, um sábio que... tem dois, um eu estava passando e deixando de falar. Quando você quer se questionar sobre quem é você de fato, pergunte-se, quem de fato sou eu? Isso é, foi, foi falado através de um grande hindu Ramana Maharishi é um indiano do século do século 20 que se destaca e o um grande guru da humanidade então ele pergunta quer se conhecer pergunta quem sou eu de fato então quando você faz essa introspecção quem sou eu você vê que você não é esse ser humano esse ser de carne e osso você é muito mais você tem uma expressão é, divina, interna, a tua alma, esta que a gente acredita na imortalidade dela, muitos têm percepções é, metapsíquicas, meta eu já falei isso no programa da realidade fantástica, e hoje está quase comprovado, né, através até da, dos grandes médicos, dos grandes psiquiatras, é, como Brian Weiss, por exemplo, falam da reencarnação com muita naturalidade, porque sentiram que a expressão do ser é muito maior do que essa, essa parte egóica, pura, puramente objetiva, cerebral, uma vez que o cérebro terá um fim, mas a alma jamais. Então a imortalidade da alma, ela está caracterizada quando as pessoas vivem essas experiências de EQM, experiência quase morte, em que é, chegam naquele túnel, depois retornam, né, um túnel, um túnel escuro, depois acham uma grande... Um momento de grande iluminação e êxtase, nem querem voltar mais, mas acabam retornando, porque sua missão cósmica ainda continua presa a esse plano. O corpo psíquico não se desatou, não se desembaraçou, e há uma função e uma finalidade ainda a ser cumprida nesta missão terrena. Assunto, muitas vezes, para uma outra ocasião, quando falaremos da reencarnação com mais profundidade. Mas... Falando agora do Ramana Maharishi, que diz assim, pergunte-se, quem sou eu? Você vai ver que você é muito mais do que essa mera expressão, que é importante, evidentemente, senão não estaríamos aqui, mas essa expressão corporal, física, carne e osso. Então você tem uma alma, tem uma consciência psíquica, que te dota de sentimentos, de emoções, e de poder dos poderes intuitivos da mente, que isso aí realmente extrapola, a, e é, é, entra naquela questão da psicologia transpessoal, no sentido de que você transcende a própria matéria. Agora, é, com relação à aceitação, tem, existe um indiano também chamado Swami Prajnampada. E ele fala muito, muito sobre a aceitação, a importância da aceitação para vivermos de uma maneira feliz. Porque, como dizia é, como disse um grande pensador, o destino conduz quem o aceita. Quem o rejeita, ele arrasta. E esse será um assunto que nós vamos desenvolver no próximo programa, dando uma sequenciada a esse assunto do domínio do ego. Porque já falamos muito da tolerância, das virtudes cardeais fundamentais para essa sublimação do ego. E com relação a essa compreensão mais profunda da aceitação, para que, que, que pela aceitação nós vamos nos entender melhor como seres deste mundo, como seres imperfeitos e que essas imperfeições fazem parte do processo evolutivo e que nós vamos corrigindo gradativamente, ponto a ponto, lentamente. Não se dá, como se diz, dois passos de uma vez apenas. Cada passo tem que ter o seu momento e é o momento adequado. E quando você chega a desenvolver o, o processo de aceitação, como diz muito bem, esse estuami prajnampada, que desenvolveu notadamente esta compreensão sobre a importância da aceitação em nossas vidas, nós veremos então que tudo vai melhorar. Porque, do contrário, nós estaremos sempre dando burros em ponta de faca. A aceitação feliz não é a resignação infeliz. Porque a resignação diz, ah, eu aceitei aquela situação para a minha vida porque... É porque acho que é, não foi por acaso e tudo bem, mas no fundo lá no íntimo, muitas vezes você não aceita aquele fato aquilo que aconteceu e fica como se dizem, ruminando mágoas raivas, ódio ira entrando na fase dos sete pecados capitais, quando você tem que desenvolver as sete virtudes cardeais: o amor, a caridade, a bondade e perdoar, porque nós todos somos é, imperfeitos, quando levaram lá a, a, né, aquela cidadã perante Jesus e era para, naquele momento ela ser apedrejada então Jesus perguntou quem não quem, quem tiver pecado atire a primeira pedra então a gente sente que todos nós somos pecadores naturalmente porque nós, nós temos a perfeição da nossa alma divina dentro de nós entretanto ela se expressa através de um ser egoico um ser, um ser de, um, de um ser em evolução e por isso a nossa personalidade ainda traz remanescentes de coisas assim, nem tão idealísticas como gostaríamos que fosse Então ninguém é perfeito, nós estamos no caminho da evolução, buscando o aperfeiçoamento. E essa é a meta. Então não vamos ficar é, como uma criança neurótica, querendo ser ou, ou um adulto, muitas vezes que dizem, não, não amadureceu a criança dentro dela, vivendo uma vida neurótica infeliz. Tá? Então, a aceitação feliz e não a resignação infeliz. Nós vamos tratar desse assunto no próximo programa, daqui a uma semana. Uma, um bom descanso a todos, não é? uma boa, um bom, bom proveito, uma boa reflexão também. E ficamos aqui gratos sempre a vocês que nos prestigiam, suas sugestões, seu acompanhamento aos nossos programas e ao César Felizbino, através da Vega Produtora, e, sobretudo, ao nosso Criador Deus.